E aí pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é o Pinguim e hoje estamos aqui para conferir uma história incrível com vocês. Hoje vamos até os mundos um pouco mais cavernosos e tentar descobrir uma saída enquanto a gente descobre uma história bem diferente. Vem comigo que hoje a gente vai estar aqui para jogar a POP Prologue. Tá? Um jogo aí desenvolvido que eu já joguei em live eu esqueci agora o nome do desenvolvedor, deixa eu conferir aqui Estou jogando apenas a versão demo porque o jogo não lançou ainda Vou querer muito ele no lançamento Ele é desenvolvido aqui pela Kilo Games e distribuído pela Hapnet Tá? Estou aqui para jogar a versão demo, que é o prólogo E ela está disponível em português do Brasil Isso mesmo que é conferiu a live já tinha... Já estava sabendo que o jogo ia sair em português do Brasil Lá na época porque o desenvolvedor veio a desenvolvedora, é caso? a desenvolvedora veio, conversou com a gente ela falou que ela tinha interesse também em trazer em português do Brasil. E agora eu vou estar aqui para jogar com vocês em vídeo. Então se você gosta de jogos independentes, principalmente aqueles que tem história, deixa seu like e compartilha para todos os seus amigos que também gostam de jogos de história ou que gostam de jogos independentes. Então sem mais delongas, vamos lá. Você pode dar o list aí, dê watch list Eu vou deixar o link aí, no um jogo na descrição. Português do Brasil... Aí sim, Português! Eu poderia continuar aqui, que a gente tem a, a, a outra parte. Mas eu não vou continuar vou em novo jogo. E eu vou de jogo novo. Lembro de um dia. Um dia de neve. Eu fazer uma trilha com a minha mãe. Só nós duas. Oh, mas tudo bem. Estava divertido até. Que tem você, mãe? Estou aqui ah, Eu posso pra trás? Não, não posso pra trás Então temos aqui uma menina que ela tá com uma touquinha de vera simpática Estamos quase lá, vamos! Cara, muito legal isso aqui tá em português Na real, eu, eu que joguei em inglês Nossa, que, que gostosíssimo ele assim em português Caraca, mano. Ok Caiu uma porrada de coisa Vamos, amiga Sabe, miga? Eu até tentar O que aconteceu? Mãe, eu tô com medo. Não se preocupe, mamãe tá aqui. Tá, okay. eu não consigo ir pra trás, você eu consigo ir pra frente. Eu acho maravilhoso pra completar esse tutorial nesse início. Vou, eu vou deixar vocês verem um pouco. Ela é surpresa aqui. fazer eu consigo voltar, eu consigo voltar né? claro. e Isso é tudo que eu me lembro. Caiu. E agora? E agora? Quem poderá me defender? Uau! Não sei, já foi tentar ir atrás da mãe. Caiu no buraco. Uau! Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Ah, talvez o gatinho saiba de alguma coisa. Eu quero ver um rolê de real. O bicho podia poder movimentar no mouse, hein? Feedbacks da hora, aí ó. Hey, uh, hey, developer friend, please mouse controls for your game. Your game is awesome, but uh, I can't control it mouse. Uh, uh, o editor tá colocando a legenda aí embaixo. Pra vocês entenderem inglês, mas vamos lá. Ah, olha, meu casaco. Ah, para interagir. Ok. Pegar casaco. Pega casaco, tira casaco. O casaco serve de inventário. Você antes tinha pra abrir. E no meu caso é o quadrado. O itens. são usados automaticamente em interações e que precise deles. Olá! Meu Deus do céu, Berg! Espera, gatinho! Precisa te perguntar uma coisa! Espera, gatinho! Vocês me ajudam uma coisa! Hum. Eu parece assustadora! Não, só descabelada. É... Nossa! Tantos morcegos ali na frente? Uhum. São só umas bolinhas peludas fofas, não precisa me preocupar. Ela me morde, ela ainda me ei, Ae, está me, mudando, me puxando. <risos> que fofo, mano. Oi de novo. Foi levado pelo morcego. O que será que fez os morcegos pegar um gatinho? É, os morcegos gostam mesmo de carregar ovos por aí. Hahaha, <risos> os morcegos vão pedir gatinho com ovo? Que burros! E eu? Não, a estrada está bloqueada por espinhos. Mas eu não posso ter a voz sobre eles. O que deve fazer? Pedir de morta, perguntar ao morcego, maravilhoso, brincar de ovo, procurar em outro lugar. Tá um morcego. Olá! Dane-se, o um morcego tá nem aí. Sem resposta, que é um morcego mal-educado. Um dia de morta. Tá bem, porque eu já sabia oh my... qual era o certo, mas vamos lá. Ah. Morcego, <murricamente> well, oh, this is morcego the... <murricamente> fio! <fí> Os murzinhos mano, olha mano, que bovio, ele já chegou assim Não falta ele chegar de responder UhUh Queria ter um de estimação Cara se fosse esses morcegos eu ia querer ter um de estimação mano Mó fofinho Não cheguei na minha vida real mó mal... feio Marece um rato voador na vida real. Um rato Opa, parece que alguma coisa tá chacoalhando a caverna Está se moronando, melhor começar a correr <fixos> Eles não era ruim. Será que eu ajudo ele? Ajudo, claro. É, até aqui vocês já sacaram qual que é a, a proposta do jogo, né? Esse lugar é LINDI-SIMO. Na verdade, tinha que ser LINDI-SIMO. Não era pra ser L-I-N-D-SIMO. -L ah, beleza, eu tava aqui com essa menina. Eu não sei qual é o nome dessa menina até agora. Hum, vou ter que fazer uma voz grossa, amigos Espero por acaso, vi um gato aí? aguentando, não sei onde ele está. Eu na sua busca, senhor. Preciso ir agora. Espere aí. Você parece preocupado. Eu? Estou preocupado com esse... Com esse problema penino que você disse. Não se preocupe, eu me viro. Fale comigo se precisa virar algum suspeito. Claro. Nada melhor do que enganar um cego. Essa foi a parte mais errada do jogo todo. É sobre isso que eu tô dizer. O que aconteceu? Porque estava me levando. Bom, resumindo, eu acabei de salvar a sua vida duas vezes. É, eu não esperava nenhuma recompensa. Por isso, miau. já disse o suficiente. Agora eu vou mandar desse lugar, Já de... Miau! espera, pra onde você vai? Eu ia seguir ele encontrar o caminho pra casa. Objetivo: siga o gatinho. Uma coisa brilhosa. Eu Vou pegar. <tos> Nossa, as peças são muito pesadas Não Aê, consegui Peguei É uma cim cimitarra curvada Tá bom Cadê? Cadê? Cadê? Ei, o que você está procurando? Olá senhorita, estamos procurando nossas espadas Aqui pegando essas espadas escondeu elas se ver alguma espada por aí? Traga palhares, por favor. Que espadas? Vamos lá. Espadas? Pra ver como são suas espadas? A espada da Charlotte é uma florete elegante. Elegante afiada, assim como eu. <risos> é afiada? A do Bunny é uma cimitarra curvada. Perfeita para o pirata do grão que morreu. É a minha uma rosa vermelha. Uma rosa? E como você usa sua espada? Não me entenda mal, senhorita. Minha rosa é mais poderosa que qualquer arma. Eu uso meus amigos como um charme irresistível. Maravilhoso. E a minha rosa é parte indispensável disso. Minha rosa é especial, senhorita. É uma rosa doce. Se você dizer que rosas são vermelhas, ela responderá com um doce poema. Tá, vou ficar de olho. Obrigado, senhorita. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. E. E. Boo! Te assustei? É da direita? Vamos lá da direita, vai. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. Só pra você saber, você é uma turma. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. Esse sorriso doce é o que me seduz. Mano, eu só quero ver as outras. Eu quero ver as outras. Depois eu pego essa. Pera aí. O mel vem das abelhas. Churrasca é feito em grelhas, mas não tive que usar essa <risos> Churrasquei, churrasquei, é a planta do churrasquei, maluco! churrasquei, mano Solta aí, editora, editora, não sei quem tá editora Mas, mano, lança o um meme do, do churrasco do Faustão aí Que, putz, essa flor tá com tudo, maluco Melhor rosa, mano e galera, eu sei aqui as respostas dos rolês, entendeu? Olha o gato. Foi pro outro lado. Uau! Foi um só até tanto massa! Espera por mim! Eu queria só deixar muito bem claro que o tipo de jogabilidade de Cat City é bem parecido com o que vocês estão vendo com a Pópia, tá? Então se vocês estão achando ah, como é que é Cat City, é exatamente como a Popia. Tá? É do, é do mesmo estilo, mesmo gênero, tudo. Bom, ali tem a estrela. Eu já vi a estrela. A estrela tá bem aqui. O outro tá lá no circo. O terceiro acho que tá no palácio. <risos> Vou pegar o papel. Ah, talvez eu tinha que pegar o papel pra conseguir fazer isso são verde. Sim, tem um coração verde desgramada. Como é que eu pego, velho? A última espada tá lá, velho. Com os kids, com licença, sabe como eu posso passar pelo poço grande? O ponto parece estar que tá quebrada? Podemos consertá-la. opa, valeu. Hum, pode consertar tipo agora? Meu perdoe, senhorita, mas estamos ocupados com o pano nas suas espadas. Meus espadas por aí, traga pra nós, por favor. Oh, ok, mano, eu não lembro como passar dessa parte, mano. Mano, eu sei que é aqui o rolê. Ah, será que é a senha é laranja, amarelo e? É laranja, amarelo e? chegar que agora eu entendi. Nossa, foi muito bocó da minha parte agora. Ah, tá. Ah, ok. Ah, não... Inserir moeda. Nice, era só isso, mano. Eu que fui bocó. Volta pros Kid, que eu não lembrava desse rolê, faz tempo que eu joguei da outra vez. Oi de novo. Devolver espadas. Ei, hey, veja o que encontrei? Ah, sou um mosqueteiro, legal. Isso, nossas espadas voltaram. Agradecemos a sua ajuda, senhorita. De nada, coelhinhos. Agora podemos ajudá-lo a atravessar o grande poço. Assim que chegamos do outro lado, não tem mais volta. Então está pronto para cruzar o grande poço agora? Tá, vamos. Sim, vamos. Mosqueteiros, formação da ponte. <risos> que fofinho. Não sei como eles voltaram ao normal, mas é isso. Opa, não imaginava que era assim que vocês consertam a ponte. O proceder é nosso, moça. Meu nome é Mai. Ah, ó. pronto aí, ó. Pô, mais uma Mai, mano. Já, já não basta a Mai do Night in the Woods, agora temos a Mai do Apópia, é isso. Por sinal, como eu devo chamar vocês? Meu nome é Adrien. Bene. É Charlotte. Somos os mosqueteiros da mole. Somos os mocinhos que protegem o lugar. Se precisar de ajuda, para pedir. Indo para casa lugar mole com ele vestido de preto. Na mesa o meu coelho de vestido de preto. Ele é bem alto, os olhos escuros. Terra, você rolé, o, -o, o da guarda sombria do chefe. Foi ele que roubou a coroa de morre de Ocerf. Ele é perigoso, fique longe dele. Quer saber de mais uma coisa? Perguntaram a Mole. Quem é Molly? Mole é uma princesa, terra é redítima do trono. Mas certo Deus, o chefe veio e tomou o poder de iogurte. Me expulsou Mole do castelo, trancou o lugar e começou a maltratar as nossas raças. Acho que é bem terroso, ninguém sabe isso, de identidade. Agora Molly vive na Casa Grande, protegendo aqueles maltratados pelo chefe. Quer saber mais alguma coisa? este lugar. Que lugar é este? Estamos em iogurte, o reino dos coelhos. Infelizmente o iogurte está passando por maus bocados. São do governante é um ditador chamado Chef. Ele trocou o portão matatado quem não é coelho em iogurte. Apenas mole e eu somos coralos o suficiente para enfrentar ele. Quer saber mais alguma coisa? Indo pra casa. Estou procurando o caminho para casa, vai mostrar a saída desse lugar? Olha o segunda portão, mas está fechado. Espera, como... Você não conhece daqui? Como entrou aqui? Eu estava no trilha com a minha mãe, aí caiu um acidente um buraco. Quando acordei estava nesse lugar. Isso parece história de conta de fadas, moça. Espero logo que sua mãe volte logo para sua mãe. E você volte logo para sua mãe. Então, é mais uma coisa, nada mais. Já é tarde Por... Nunca sabe para onde está indo é, Eu vi um gatinho mais cedo Acho que ele sabe onde mandando sair Vou seguir ele Pois bem, faça uma boa viagem, moça Até mais, irmã Zane. Boa sorte Mosqueterros dispensados. Os mosqueterros eu preciso encontrar o gatinho pra casa logo. Hoje a gente vai encontrar o gatinho. <risos> Juntos. <risos> e agora? E agora? Vou <risos> divertir o que é mais... Vou esconder a espada das crianças. Que é mais diversão, é? O gatinho muito... Deve seu ponto. Ora, ora, ora, o que temos aqui? Um gatinho. Mano, ele parece muito Big The Cat, mano. Agora eu tô lembrando muito do Big The Cat, é sobre isso. Isso significa que podemos maltratar ele. Pega ele agora, Big. É pra jalito. Espera, uma águia enorme tá vindo da sua direção. O que é uma águia? É tipo de pássaro que come muita carne. Comem coelhos? Não, é uma das carnes que ela mais gosta. Até <risos> mais babões! Atrás dele! Então deixa ele fugir! Brigadora, <risos> esconde-esconde! Nossa, parece que o gatinho tá encrencado de novo. Vem seguindo pra ver o que vai acontecer. O objetivo é siga o gatinho. We stand together, mano. And no To bullies. Diga não os bullies. Nossa, essa casa é uma legal. Olha, o placa com duas palavras. Espera, pode ser algum troque do gato para nos enganar? Pode ser que fica exato oposto? Olha, tem uma só palavra agora. Aqui. O exato oposto de aqui. É não aqui. O que explica que ele não tá aqui. Bom, você finalmente só aprende uma coisa, Big! Vá pro cor em outro lugar. <risos> o gatinho ainda tá se escondendo. <risos> deixa uma pegadinha pra ele. O que deve fazer? Vou puxar o rabo do gato, mano. <risos> Esse jogo tem um pouquinho de tudo, né, mano? Maravilhoso. Uau, não me coma! Haha, ele só foi só saiu. Você de novo, miau. O que é de mim, garota? Acho que você sabe como sair desse lugar. Então eu sei que você. Pois eu sei como sair daqui, miau. Legal passei com você? Só você conseguir me acompanhar, miau. Tchau. Espera por mim! Bora, Partiu. Oh, eu consegui chegar no gatinho, Danis. O que você tá fazendo? NÃO! NÃO! Qual é o problema? O tô no secreto! Sumiu! Eu deveria saber aqui, mas sumiu completamente, miau! Não alguma coisa? Me... Ouvi, ouvi, ouvi você falando, Lito! Meu Deus, eu vou ficar feliz aqui, miau! Fala baixo, tem gente vindo! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, melhor eu calar a boca dele antes que a gente a gente. Não tapa nele, sacanagem. Eu quero fazer de maldade. Não, mentira, eu vou comer a boca dele. Viu? Me moideu, mano. Ai. Isso dói. Ouviu isso? Ouviu, ouviu, ouviu um barulho. Aquele gatinho, aquele gatinho é uma árvore verde. Uma árvore, Big. Ah, mas eu nunca vi nada assim. Também não, só sei que estão, estão se furtando Ambos? Isso, isso, isso. Você vai ficar feliz. Isso mesmo, Big, isso mesmo. Espera, cadê eles? Não, estão fugindo. Pega aí, eles. Anda, louco! Dica, Lipsy, Big e Little. Bora. <risos> Legal, posso usar os dois analógicos para andar. Achei muito interessante. Vamos esconder atrás dessa pedra como da última vez. Miau. Tá. Essa pedra. É <risos> uma Espera, isso não parece uma pedra. Para trás, deixa comigo. Olha, essa pedra parece a mole. Isso é a mole. O que estão fazendo? Batata dos outros de novo? Estamos levando para chefe? Sai da frente, Molly! Eles são sob minha proteção agora! Você se afaste! Um. O que fazemos agora, Lito? O chefe disse para não machucar Molly. Não podemos fazer nada. Vocês não terão muita sorte da próxima vez. Vamos voltar para o castelo, Big. Tchau, mole. Vocês não deveriam andar com o chefe. Ele tá corrompendo vocês. Pronto. Está seguro agora. Obrigada. Porque está nos ajudando, Miau. É minha missão proteger aqueles maltratados pelo chefe e seus lacais. Pode-se dizer que eu sou uma curadora aqui. Não espere uma recompensa, oh. Ah, você é a princesa mole? Os voceteiros me falaram de você. Haha. <risos> Eu não são esses seis, eu não depois do que o chefe tomou iogurte. Agora não me deixe nem chegar perto do castelo. Essa casa grande virou meu lar. Oh, Big House. É uma, uma casa grande, mano. Bem que podia traduzir as plaquinhas, hein? Uau, essa casa é enorme! Puxa, já vi maiores, miau Ei, que tal a gente entrar e conversar lá dentro? Posso fazer um chá delicioso para vocês dois? Entrem. Eu parei um pouco de. Masha e Earl Grey Qual você prefere? Acho que ele criança, nem vou beber, miau Eu não conheço nada sobre chá, não é tudo a mesma coisa Eu? Eu, venho Essa menina me representa, mano. essa menina me representa dane -se. Então eu conheço sobre chá, não é tudo a mesma coisa? Eu e chá verde Earl Grey e chá preto Qual é a diferença? Não faço ideia Tambores diferentes, mas ambos deliciosos. que você quer provar? O verde, mano. O preto deve ser.. Forte. É provar o chá verde. Claro, sim sim. ser. Oh, Ó, feliz ano lá com chá verde, maluco. Nunca vi alguém elétrico com chá verde na mão. Você já virou alguém elétrico com chá verde? Foi importado no mundo serial há muito tempo. Não sei qual é a origem. Qual é a origem? Quem souber de chá, hein, mano? Se, se existiu o chá, né? Comenta aí qual é, a, qual é a origem desse chá aí. O parece bem falhado ah, pra mim, gostei? Vou fazer outro quando você quiser. Nem todo mundo na casa grande gosta de chá. É, mano. Eu, tô, eu sou uma das. Ah, você não é a única que mora aqui? Tem algumas outras pessoas, mano, na casa grande. Pessoas? Você não é um furro gigante, mano? O um gato, agora que eu vi o gato de chá, mano. Eles não são. Não, tá, eles... Eles que Deus uma tratada pelo chefe. Construiu seu lugar para mantê-los protegidos. Mas não vejo mais ninguém aqui. Tá bem tarde. Já devem estar dormindo. Falando nisso, onde vocês moram? Nem lembro onde eu moro. Caraca, mas ela é esquecidíssima mesmo. Eu tava numa tric... Com a minha mãe, caindo numa caverna. E aí... conta essa história, né? E foi assim que vim parar aqui. Você que isso é empolgante. Você teve com o Big Lito. Eles eram crianças são boas. Até o dia que... Decidiram sair da Casa Grande. Ai, nos moravam aqui? Moravam. Não sei que magia o chefe usou pra fazer levar né? os seguidores dele. Até ser derrubado. Nós não temos paz em Yogurt ou liberdade para sair. Mas não acontecerá essa noite. Agora vamos descansar. É, é, é. Olha para o Nico, dormindo que nem um bebê. Haha, ele parece ainda mais fofinho quando não está falando. Conheço muitas pessoas assim Não sou pessoa sou Sofia Quando eu não estou falando Mano, esse jogo tá maravilhosamente traduzido, mano Porque os, os memes e as piadas estão ainda melhores assim Deve ser a cozinha Mas eu não sei cozinhar oh, Mano, essa menina sou eu, mano Não é possível Não mentira, não sou eu, é a, é a seis mano É a Sage, amor Abraço pra você Fazer referência no narco deles Meu. Oh. Você ganhou o som do Scratch? Alguém baixa o jogo E faz um remix de Mega Megalovani Usando o gatinho, por favor Vamos descansar agora, certo? Siga-me Léo Olha para bater no Léo, mano Caraca, brabo essa é a sala de estar, mano. Sala, ó, bir, mano, sala, biru. Você dorme e tem peso, você acorda e tem peso. É tudo peso, tudo, biru. Meu quarto, então, é ali. É que eu tenho roupas limpas, se quiser sacar. É, é. Acabei de perceber que as roupas são sujas. Tá adianta é tanto, mãe. Depois de é, trocar a pasta, as roupas sujas, vou lavar as pra você. Então, acho que é isso. Sinta-se em casa. Mano, será que é, é, roupa de humano serve em... Roupa, fã, servem humanos, perguntas, é isso. Valeu mesmo. Ah, não tô muito, você deve estar preocupado com a volta pra casa. Mas não se preocupe, descansa primeiro, assim que podemos sair de iogurte, vamos encontrar sua casa juntas. Obrigado. Certa, valeu, Molly. Boa noite. Ela é muito fofa, mano. Olha, mano, que fofa, uou, uma fantasia de coelho. Agora, só tá como um coelho. vá para o seu quarto. Ah, não. Ela pula que nem coelhinho... Ah não, ela não, não... Abra o um livro pra mamãe, eu vou ler uma história pra você... Hoje eu gente um livro... É, é, é... De, de olho fechado, né, amigo Isso... Não tem muita opção? Vamos... Era uma vez... Quando... Encontrou um feijão mágico... E eu plantou no solo... No dia seguinte... Quando... Olhou pela janela, ela viu que o um enorme pé de feijão tinha crescido nos feijões mágicos. Legal que ela ainda tá com os olhos tapados. Menina tapada, velho. <risos> <risos> Sumiu o pé de feijão até chegar numa pequena casinha. A ah, se aproximar, percebeu que era feita de pão. Tá? E coberta por doces. E as janelas eram feitas de açúcar cristalizado. Olha, bonito! Mano, eu quero muito o jogo completo, mano. Se vocês querem série, comenta aí, por favor, mano. Querida criança, que trouxe você aqui? Fica comigo, não é de mal vai lhe acontecer. Mãe, tô subindo, me espera, por favor. Código morse aí, ó. Eu não sei código morse. Comenta, alguém comenta aí, por favor, qual é o código morse, por favor. Pra gente poder, quando a gente continuar, onde a gente poder dar uma desvendada de segredo. Cadê os nossos corezinhos, mano? Me ajudem a montar a nossa teoria. Se a gente montar uma teoria antes do core, faça um vídeo, mano. Mas eu preciso da ajuda de vocês. A gente tenta fazer essa teoria. Vai ser muito lasso. Então, vamos nós. Ah, tá. Vamos um descendo também. Tá. tá. Não posso ir pra cima para pra baixo. Só. Olha só, mulher atacada, gigante. Vamos lá. Seu nome é... Você precisa seguir. A jornada é longa. Por uma estrada que às vezes é agradável, às vezes é sombrio e terrível. Vou buscar todo o meu poder pra privá-la do mal. Que? O que acabou de acontecer? Mano, esse cenário é lindo, né mano? O cenário é lindão. Mãe, o que tá acontecendo? Eu tô comendo. Para de ler velho! Eita, mano. Virou o ponto esse. Nada está indo, querida. Volta, vou te mostrar o caminho. Boa, garota. Agora escuta. Tá na barra? Vermelho é bom. Verde é ruim. Quando chegar, não aperte nenhum botão. Apertei. Eu apertei, velho, eu juro. Aí ó. Tirei meu controle. Tirei meu controle. Eu ganhei como? Eu ganhei como? Espera aí. Eu ganhei como? Ah, agora foi. Só funcionou se eu tivesse só no teclado. Caraca, eu achei muito da hora, velho. Quem é essa? Quem é esta, A impostora? Fica firme, mãe. Tá na hora de dar um troco. Ah, não. Satisfatória, esse não. Que delile. Olha lá. Ainda te amo, querida. Não é uma porra nenhuma. Não tá tem isso que você fez. Porra nenhuma. Você ainda é, meu filho. Porra nenhuma. Essa é uma memória falsa. Não se preocupe. Ela vai sumir algum dia. Agora, vem até mim. Tá bom, tia. Você me salvou mesmo? Foda-se. Cai. Nossa, posso pensar muito mais do que eu esperava. Caraca, cara. Eu tô falando? Ela é bodybuilder? Você tá louca, gente? Hum. É a coelhinha bodybuilder. A história não acaba aqui. A Poppia Conto disfarçado. Muito top. Maravilhoso. Gente, esse foi a Poppia. Pelo menos a demo. Estou muito aguardando aí pelo lançamento. Que bom que essa demo agora está disponível em português para vocês poderem ver por conta própria esse jogo. Incrível e maravilhoso, que eu estou muito empolgado para ainda ter o cópia completa. O link está aí para você baixar aí na descrição pela Steam. Tá então, bom, gente? Gente, muito obrigado por ter assistido. Eu quero que vocês nunca se esqueçam de ser feliz sempre. Mesmo que vocês estiverem tentando escapar de uma mãe maligna de memórias falsas. Então é isso. Eu quero que você não se esqueça de ser feliz sempre. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, e editora, esse é o momento para você deixar aí do ladinho quem editou esse vídeo. E é isso, não esqueça de fazer sempre, e até a próxima. Tchau, tchau!